Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Estou aqui dentro do site oficial do Evocare, tá? A pedido de muitas pessoas, eu vim trazer esse vídeo para te ajudar, tá? O Evocare é um produto extremamente potente para o rejuvenescimento, tá? Ele é uma base muito forte de ácido hialurônico mais colágeno, tá? Ele é um produto que está mudando a vida de muitas pessoas e eu resolvi trazer esse vídeo para te mostrar as principais informações que você precisa saber antes de estar. Tá comprando o Evocare, tá? Eu recomendo que você não faça o uso, não compre o Evocare sem ver esse vídeo até o final, sem ver tudo o que eu preciso te passar. É extremamente importante que você acompanhe aqui todos os detalhes. Muita gente está se dando mal com esse produto porque não... Tem informações, tá? Muitos, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a um vídeo como esse, falando direto ao ponto que você precisa saber e dando dicas extremamente valiosas, tá? Então, você que tá nesse vídeo aqui, aproveita essa oportunidade, preste atenção em cada detalhe desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeira coisa que eu já preciso te passar de cara é o seguinte, tá? O Evocari, ele tá fazendo muito sucesso, ele tá sendo muito vendido, muito pesquisado, tá? Muito comprado pelas pessoas, porque realmente, de fato, ele tem dado resultados como esses aqui, ó. Resultados impressionantes para quem faz o tratamento dele completo, tá? E devido a esse grande sucesso, infelizmente, ele tá sofrendo muita falsificação, tá? Muita gente fazendo essa rotulagem, adulterando esse produto, que é 100% natural adulterando e vendendo em vários sites falsificados pela metade do preço muitas das vezes, tá? Mercado Livre, OLX, esses grupos aí de Facebook, tome muito cuidado, tá? Para você não se dar mal. O barato sai caro. Se você comprar esse produto falsificado, você não vai ter resultados e certamente irá jogar o seu dinheiro suado no lixo então tome muito cuidado para você que está assistindo esse vídeo eu vou fazer algo bem bacana tá eu vou te mostrar aqui o site oficial dele completo como que é para você saber direitinho ele tem garantia tá o fabricante aqui original te dá um garantia eu vou te mostrar e vou estar deixando no primeiro link abaixo desse vídeo esse mesmo site aqui que eu estou dentro dele que é o do fabricante tá bom então eu vou estar deixando aqui para te ajudar, no primeiro link abaixo desse vídeo, acaba o vídeo, pega as informações, você desce aqui que vai ter um link que vai te direcionar para esse mesmo site oficial aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, né? O Evocari, né, ele vai fazer o seguinte, na sua, quais são os benefícios? Ele vai restaurar e regenerar a cutis, tá? Promovendo mais hidratação para sua pele, ele vai minimizar a flacidez, tá? Ele vai causar o Preenchimento das rugas e linhas de expressão. Isso aqui vai fazer com que você diminua muito vai, as suas marcas de expressão, rugas, pés de galinha, tá, flacidez no rosto e na pele no geral. Ele vai promover aqui ó, firmeza e elasticidade para a pele. Ele vai te, é, vai, você vai ter uma pele mais é, luminosa, né? Hidratada, ele auxilia na redução de manchas e acne. É bem bacana mesmo, tá? E ele ajuda a evitar estrias e celulite. Como eu falei, ele tem uma composição bem forte de ácido hialurônico mais colágeno. Isso faz com que ao longo do prazo que você vá utilizando, você tenha esses benefícios, tá? Ó, tá aqui, ó, os benefícios. Ó. Vai reduzir sua linha de expressão, vai promover a hidratação, vai ajudar na redução de manchas no rosto, tá? Tudo isso aqui ele vai fazer. ó. Vai auxiliar a reduzir suas celulites, sua estrias... Tá? e vai te dar até um fortalecimento para o seu cabelo e unha, tá? vai dar mais qualidade, ele é bem bacana mesmo os componentes dele são 100% naturais, é um produto liberado pela Anvisa, realmente ele está fazendo muito sucesso, tá gente? Muitos famosos utilizando, pessoas anônimas e famosas porque realmente ele é o mais forte e potente aí que existe no mercado, tá? ó Olha pra você ver, aqui são alguns dos ingredientes que ele tem, tá? Fora os ingredientes ocultos, né? Que eles não revelam que é o segredo deles, mas aqui, ó vitamina C, colágeno hidrolisado ácido hialurônico, vitamina E vitamina B6, vitamina ser, olha que interessante, fora outras coisas que eles não colocam aqui, que é o segredo deles, eles não vão colocar, né, aqui você pode ver resultados de pessoas, tava só você clicando, olha o antes e depois, gente, eu vou te explicar uma coisa, tá, isso aqui são pessoas que fizeram um tratamento completo, vai por mim, eu vou te explicar logo aqui abaixo sobre isso aqui, pra você também não vacilar, ó, eles te dão garantia, tá? o site oficial do fabricante, ó, se você compra ele original no site certinho que eu vou estar tá deixando aqui embaixo, você tem 30 dias de garantia, por qualquer motivo, depois que chegou o seu produto, em 30 dias você não gostou, por qualquer motivo, eles devolvem o seu dinheiro integralmente, então isso dá uma segurança muito grande para o cliente, né? Aqui você tem três opções de uso, preste atenção aqui nessa parte que talvez seja a parte mais importante deste vídeo, eles têm um frasco aqui que vai te durar apenas um mês, tá? Aqui tem três frascos que vai durar três meses e aqui são cinco frascos que vai te durar cinco meses de uso. Gente, sendo bem sincero, essas pessoas com esses resultados aqui, ó, são pessoas que utilizaram aqui, ó. Cinco meses, eu tenho certeza disso. Por que, que eu te falo isso? Porque ele é um tratamento natural. Então, os produtos naturais, eles levam, demandam mais tempo para fazer a sua ação. Então, se você vir aqui, ó, comprar um frasquinho desse aqui, apenas 30 dias, você dificilmente vai ver bons resultados. Se você não tiver condições, esse aqui, ó, tá falando que é o campeão de vendas. Por quê? Porque muitas pessoas não têm condição de estar passando um cartão, fazendo a compra, né? Vem aqui, compro três meses, mas certamente depois tem que comprar mais, tá? Vai ter que fazer mais uma compra. Então, vai sair muito caro. Eu recomendo que o custo-benefício aqui, olha isso aqui. A diferença é muito pouca, tá vendo? Para você pegar o tratamento completo. Então, eles fazem isso de propósito, para você pegar o tratamento completo, para você ter resultados. Aqui você tem 66% de desconto. Cara pote aqui vai sair por R$ 79,40. Aqui já sai por R$ 100, reais, tá? Então, é isso. Aqui você vai tomar duas cápsulas ao dia, Cada potinho desse aqui vem com 60 cápsulas, tá? Você vai tomar duas vezes ao dia, todos os dias, tá? Aqui embaixo você vê algumas dúvidas frequentes, tá? O que é ele, né? Como devo tomar? Olha aqui, ó. São apenas duas cápsulas ao dia. Deve ser ingerida antes das principais refeições. Você vai tomar uma 15 a 30 minutos antes de você almoçar e outra 30 minutos antes de você jantar. Todo dia, bem simples, toma as duas cápsulas e aguarde que você vai notar a diferença na sua pele significativa. Tenha paciência que você vai notar a diferença, tá bom? Então eu queria fazer esse vídeo, eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo, tá? Espero aí que você tenha muitos resultados. Como várias pessoas estão tendo. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, deixa apenas um like aqui e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver, precisa estar com a sua autoestima muito baixa devido à sua pele, né? Muitas das vezes fatores genéticos, outras vezes fatores por conta da idade mesmo. A pele vai ficando mais flácida e com é, várias rugas, marcas, manchas, enfim, tá bom? Ele vai te ajudar muito, ele tem ajudado muitas pessoas, ele tem uma fórmula. É importada tá Eu não falei sobre isso mas ele tem uma composição também importada muito utilizado fora do nosso país aqui tá bom sem mais enrolação espero ter te ajudado grande abraço aí e fique com Deus